No vídeo de hoje, vamos dar uma olhada no possível caminho para o Bitcoin atingir a casa dos 100 mil dólares de acordo com o modelo Stock to Flow do Plan B. E a gente vai dar uma olhada também no curto prazo: o que, que a gente pode esperar do Bitcoin, que está tendo que resistência nessa região dos 48 mil dólares. Então, bora lá para o vídeo de hoje. Bom vamos lá pessoal vamos entrar aqui então no price action do Bitcoin quero mostrar para vocês então possível que caminho para o Bitcoin atingir os 100 mil dólares algumas pessoas perguntaram o André você acha que o Bitcoin vai atingir os 100 mil dólares pessoal até então aqui tá eu tô acreditando nesse nesse cenário mas tem regiões importantes que eu vou mostrar para vocês Fibonacci que o Bitcoin precisa romper para a gente conseguir ter esperança aqui né obviamente o, o, o, a, o ponto principal aqui pessoal a gente romper esse topo aqui né o topo anterior do Bitcoin a gente fazendo um pivô de alta aqui nessa região região 64.500 dólares mais ou menos aqui ó o Bitcoin atingiu aqui no gráfico da da Binance aqui né no, no STT o Bitcoin atingiu aqui a máxima foi até aqui ó nos 64.850 dólares então o Bitcoin precisa romper essa região aqui para a gente começar a falar que realmente 100 dólares dos 100 mil dólares né mas eu só queria mostrar para vocês aqui importante a pessoal que eu tô de olho porque a gente pode ver esse esse gráfico aqui é do Bitcoin também né aqui mais no, no diário a gente pode imaginar esse gráfico parecido com que tá acontecendo aqui agora com a gente no curto prazo, tá? Então, para o Bitcoin atingir os 100 mil dólares, vai ter várias regiões de resistência, tá, pessoal? Então, o que eu gosto de fazer também é que eu olhar essas regiões de Fibonacci, eu gosto de puxar a extensão Fibonacci. Vou mostrar para vocês exatamente os níveis que eu tô de olho também aqui agora, tá? Então, a extensão Fibonacci, pessoal, aqui no, gráfico, aqui no Atani, você pega aqui, ó, extensão Fibonacci, né? Eu vou pegar aqui, ó aqui exatamente aqui você tem extensão Fibonacci aqui ó tá esse aqui é o terminal da Tânia vou deixar inclusive o link aqui em cima para vocês se você não tem esse terminal aqui é muito bacana você pode operar aqui em diversas corretoras né ah, no spot aqui então mesmo a corretora que é fora do ar pessoal você pode ter acesso aqui as corretoras binance né? tem vários corretoras que você pode conectar aqui a sua a, através de API e você operar aqui né de forma muito simples e com toda a segurança necessária, tá? Então, baixe esse terminal aqui da, da, da Tani no link aqui abaixo na descrição do vídeo, beleza? Então, pessoal, a extensão que eu tô acompanhando aqui é exatamente isso aqui, ó, desse, desse, desse último uh, toque aqui no fundo que o Bitcoin fez aqui na região dos né, nos 99.500 dólares mais ou menos, ó, foi em 5 de setembro mais ou menos aqui, tá? Então, daqui, pessoal, eu tô olhando essa região aqui, ó, desse fundo até esse topo que o Bitcoin fez, tá? E olhando essa retração aqui para o Bitcoin, tá? Então seria essa retração aqui até a região dos 28.800, que foi lá nosso nosso fechamento do mês de janeiro. Eu comentei para vocês, inclusive, no vídeo que eu fiz, né? Eu falei que o Bitcoin testaria essa região aqui dos 28.800. Foi exatamente o que aconteceu, né? Então essa região de janeiro que foi bem importante a gente ficar atento aqui. Foi um fundo importante uh, Bitcoin, que o Bitcoin testou duas vezes aqui, né? Então essa região dos 28.800, pessoal, é uma região de forte suporte. já sabe disso, né? Então. Agora aqui, pessoal, que eu estou olhando para o Bitcoin, qual que é o alvo do Bitcoin, então, aqui, né? Se a gente olhar toda essa, esse, essa, essa extensão Fibonacci, a gente pode ver que o Bitcoin pode buscar aqui, ó, região de 1.618, uh, que é um nível aqui, uh, né? Um, um nível aqui de ouro da né? extensão Fibonacci. A região de 100, 117 mil dólares, pessoal, tá? Esse aqui é o alvo dessa extensão Fibonacci, então é isso que eu estou olhando aqui agora, e todos esses níveis aqui no meio, ó, são níveis que o Bitcoin precisa romper, tá? então a gente vai ter aqui com certeza agora aqui ó resistência né a resistência nessa faixa aqui ó dos uh... a mudar o gráfico aqui rapidamente já molhado ó essa região aqui dos 49.750 dólares né a gente vai ter que a uh, resistência uh, e vai para cima aqui pessoal tá depois a gente romper a região dos 60, uh, 64 mil dólares aqui né? deixa eu puxar aqui está certinho tá assim a gente pode ver que ó resistência seria aqui na região 71 mil uh, 72 mil dólares né depois aqui 83 mil dólares e assim vai, ó. aqui também é depois a 1618 que seria a região de 117 mil dólares, que está bem confluente com esse gráfico aqui do Plan B, né? que é esse modelo Stock to Flow, ó, que mostra nesse Stock to Flow, se a gente dá um zoom aqui nessa região pessoal, vou dar um zoom aqui mostrar para vocês exatamente que estou de olho, ó. se ler isso aqui, ó, a gente pode ver aqui, o Bitcoin atingiria essa região aqui ó, entre 110 mil, 100, 100, 110 mil dólares nessa, aí mais ou menos aqui até o final do ano, tá? Então, a minha expectativa para o final do ano o Bitcoin atingir a casa dos 100 mil dólares. Vamos ver se o estoque de flow vai ser bem aqui, né, Acurado aqui para acertar o momento que o Bitcoin atinge os 100 mil dólares e acredito que isso é, isso é bem possível disso acontecer. É a minha expectativa aqui agora para o Bitcoin, tá bom? Ainda mais com tudo que está acontecendo aí no mundo, beleza? Então, vamos olhar aqui agora. Uh, mais no curto prazo sobre o Bitcoin pessoal o que a gente pode esperar aqui do Bitcoin tá porque tá todo mundo aqui apreensivo a gente teve essa alta toda aqui agora né então vou mostrar para vocês exatamente que eu tô de olho aqui agora né puxar meu gráfico aqui no trade View para que tenha um gráfico aqui mais uh, melhor desenhado então é o seguinte pessoal olha só agora que a gente teve toda essa subida né Bitcoin subindo legal volume volume aqui então o OBV aqui subindo bem né só que a gente tem aqui ó Uh, o volume aqui agora aos poucos também decaindo né pessoal Isso é importante ficar atento aqui agora a gente tem o um volume aqui decaindo né e a gente tá fazendo aqui também um padrão aqui de Rising Wedge tá esse é o padrão que eu tô, tô ficando de olho aqui que é um padrão é mais bearish tá eu comentei inclusive no, no grupo do telegram para vocês né que a gente rompendo a região ali dos 46 para baixo né confirmando enfim a gente poderia buscar essa região até esse alvo aqui da região dos 37 mil dólares né só que o Bitcoin até, ele. ele, ele ele fez um falso rompimento aqui, né, pessoal? Só que ele não ele não rompeu com volume, né? Então, como não tinha um volume legal aqui nessa região, eu acabei não entrando na operação de short, né? Então é muito importante vocês olharem sempre aí, né, o volume para confirmar uma uma entrada, pessoal. Não entre numa uma operação de longa ou short sem ter um volume garantido para vocês ali, né? Confirmando para vocês poderem entrar. Tá? Aqui no caso para mim eu vi essa essa formação aqui. O Bitcoin começou a, né? A, Retrair aqui, mas ele, ele não confirmou com o volume, então eu não, não shortei. Tá, agora aqui é o seguinte, pessoal: no curto prazo, né? A gente tá tendo resistência nessa região aqui, agora, né? A partir daqui, ó, a gente tá tendo resistência dessa região de 47.500, né? Até aqui, o Bitcoin bateu aqui, fechou quendo no gráfico de 4 horas aqui, nessa região de 47.800, né? São regiões que eu tô de olho aqui agora. Que inclusive, ó, eu mostrei para vocês no último vídeo, nos vídeos anteriores também, essa extensão Fibonacci, tá, pessoal? Então, de novo, vou usar uma extensão Fibonacci aqui, exatamente que eu fiz lá para o Bitcoin. Né, para 117 mil dólares que eu falei para vocês, vou pegar essa mesma extensão aqui, ó, desse fundo, né, até esse topo aqui que o Bitcoin fez, ó, e essa retração a gente pode ver que o Bitcoin tá tendo resistência agora aqui nessa região de 7,86 aqui de extensão Fibonacci, tá? Então essa aqui é a região que o Bitcoin tá tendo resistência, tá? Então fique atento com esse nível aqui agora de extensão, tá? Para mim aqui agora, pessoal, ó, se o Bitcoin não conseguir ficar, né, romper acima dessa região aqui, né, a gente poder até testar essa. essa, essa essa, essa LTA, até gente um pouquinho mais essa LTA aqui, que ela está um pouquinho, não está muito boa, bem desenhada aqui, né? Seria um pouquinho mais assim, ó. Então, a gente poderia testar essa, essa, essa LTA aqui agora, que seria uma, uma possível resistência nessa região dos 49.000, 49.200, 300 aqui para cima, tá? Então, seria um nível interessante, mas a gente tem que romper essa região aqui dos 47.700 mais ou menos, tá, pessoal? É isso que eu estou de olho aqui agora, tá? Se não, aqui, como a gente tem um volume aqui que está decaindo, pessoal, tá? Eu estou aqui... É mais de olho, tá? Agora que eu tô mais de olho aqui, um pouco apesar do de cada dois sentimentos que estão tão, tão neutros também, não estão para mim muito, não estão aqui pontando muito queda nesse momento. Tá, a gente tem aqui o long short shortwave na região 1,4, tá? Então eu tô esperando aqui agora. Vou, vou mais observar o que vai acontecer, tá? E tá? vou tomar a decisão a medida que eu ver aqui a um possível rompimento. Então, olhando aqui o gráfico de novo, esses são os níveis que eu tô olhando aqui agora, possível suporte para o Bitcoin, tá? Então, a gente perdendo essa esse Rising Wedge aqui, eu vou começar a olhar esses níveis de sessão fibonacci a região dos 45.400, obviamente que é o fundo ali que o Bitcoin fez, né? ele tocou aqui nessa região, ah, e depois aqui os 43.900 e os, e os 42.500 mais ou menos aqui, tá que é confluente com essa... LTA que eu mostrei para vocês também nos vídeos anteriores, tá? Então, eu tô olhando aqui, eu tô mais de olho, pessoal, sinceramente, nessa região aqui, ó, dos 43.900, é uma região bem interessante aqui, e essa aqui pode ser a melhor região ainda para acumular, tá? Então, a gente tocou aqui uma vez, a gente poderia tocar aqui de novo, tá? Mas eu, eu ficarei de olho na região dos 43.900 e também dos 42.500, mais ou menos, aqui, que seria, nessa né, região aqui do 42.300, que seria, né? Uh, Uh, mais ou menos essa região de 3,2 extensão Fibonacci, tá? Então, pessoal, esses são os livros que eu tô de olho aqui agora no curto prazo. Vale lembrar também que a gente tem aqui, ó além desse, desse, dessa Rising Wedge aqui, né? Que é um padrão, ele é um padrão bearish aqui. A gente tem também, ó, esse. Eu estou olhando também de olho aqui nesse canalzinho que o Bitcoin tá fazendo. A gente tá fazendo um canalzinho de alta, né? Também aqui. Então, eu tô olhando esse canal aqui. Fiquem de olho também, que vale muito a pena, tá? Então, isso aqui, ó, a Bitcoin tá fazendo isso aqui. Ele fez dois toques aqui, né? Praticamente três toques ali no final ali a gente tá vendo esse canalzinho aqui agora tá então o Bitcoin poderia aqui agora pessoal ó, ele poderia retest, ele poderia cair aqui e testar esses níveis aqui né esse o retestar o canal aqui que seria na região dos 44 mil dólares tá dependendo onde foi pegar aqui tá bom então eu ficaria de olho nisso aqui que seria aqui vamos puxar até uma extensão Fibonacci desse desse fundo aqui até esse topo ó eu ficaria de olho aqui então seria essa região de 382 tá 44 mil dólares seria uma região interessante e a região de 50% de retração que seria a região aqui dos 42.780, 780 aqui né mais ou menos aqui né tá pessoal daí eu ficaria eu ficaria de olho nessa nessa LT LTA aqui ó que vem lá de trás que eu comentei para vocês tá, a gente tem uma LTA aqui que vem lá de trás também ó então vale a pena vocês ficarem de olho nessa LTA então, o Bitcoin já subiu bastante, pessoal, tá? É, o volume está caindo aqui também, aqui agora, tá? Então, é importante ficar atento. Obviamente, a gente está numa uma tendência de alta aqui, tá? Então, shortar nesse momento aqui, eu esperaria, é, eu esperaria mais aqui um, uma confirmação, um rompimento aqui dessa, desse Rising Wedge que eu falei para vocês, tá? Então, acompanha essas linhas que eu, que eu desenhei aqui desse Rising Wedge. Seria exatamente isso aqui, ó, tá? A gente rompendo, perdendo essa, essa LTA aqui, seria mais ou menos isso aqui, ó a gente perdendo essa LTAzinha aqui rompendo essa região aqui né para baixo a região que seria mais ou menos aqui ó dos né, dos 46 mil dólares aqui para baixo pessoal tá com com volume com o volume confirmando, a gente pode começar a olhar para esses níveis aqui mais abaixo, tá? Se não, pessoal, vou começar a ficar de olho na região dos 50 mil dólares. A gente rompeu aqui, ó, fazendo, conseguindo confirmar aqui o candle de uma hora aqui mais ou menos, né? Acima aqui da região dos 48, eu começaria a ficar de olho aqui, ó, que seria é a última resistência, a gente fica de olho nessa região aqui dos 49 mil, né? 50 mil dólares para poder aqui entrar no, no long, tá bom, pessoal? Então, basicamente o que eu tenho para vocês aqui é isso no vídeo de hoje, tá? E vale a pena também ficar de olho aqui no, no longo prazo, né, que eu comentei para vocês em alguns vídeos também, é, também sobre essa retração Fibonacci aqui, ó, desse topo, né, pessoal, até esse fundo, né, essa região aqui que o Bitcoin tá, teve dificuldade aqui de, de... ajeitar um pouquinho mais, seria isso aqui, ó, então... Vou só ajeitar um pouquinho que a gente faz bastante diferença aqui né então aqui o Bitcoin agora conseguindo ficar acima dessa região dos 46.800 que é um sinal excelente pessoal tá eu vou ficar de olho aqui na região dos 51.100 dólares né mas a gente tem também é, outros níveis aqui no meio da né? extensão Fibonacci que eu mostrei para vocês tá que vou fazer de novo aqui a extensão para mostrar para vocês aqui também no TradingView. view então seria esses níveis aqui de extensão tá pessoal então fiquem atentos ali nos 49 mais ou menos aqui ó Seria desse fundo que o Bitcoin fez aqui nos... Opa, deixa eu pegar aqui de novo o gráfico. Seria aqui, ó desse fundo aqui que o Bitcoin fez uns 9.500 dólares mais ou menos. Né? Né? Até esse topo. 64 mil aqui. Essa retração, é tá ficaria de olho aqui uh, nessa região que diz 49.700 dólares. aqui que Pode ser uma região interessante aqui de ficar atento aqui. Vou até mudar o gráfico diário para ver se a gente tem algum tipo de... Aqui a gente pode ver também ó a resistência, né? Para o Bitcoin então eu ficaria de olho também nessa região aqui dos, uh, que de novo, uh, 49.700 800 dólares, tá? Que tem confluência aqui para gente também, né? Seria o topo desse mais ou menos aqui o topo desse dessa rising wedge também, tá? Então fique atento aqui agora. A gente pode ter resistência aqui. O Bitcoin a partir dali, né? Começar é, a desenfrenhar tá, pessoal? Então eu aqui agora estou observando o gráfico, tá? eu Vou esperar aqui um rompimento, alguma alguma a região que a gente rompendo aqui uma ou o topo anterior aqui, né? Mas a gente tem que bater bastante resistência para cima, é isso que eu tô olhando aqui agora, então uh, tá um pouco complicado aqui também para entrar long, short também, pessoal, a gente tá na tendência de alta, então eu vou esperar aqui uma possível confirmação do Bitcoin, se a gente conseguir romper aqui para baixo dos 46 mil dólares, né? Com, com o volume, eu ficaria atento, tá? E só para lembrar vocês que esse padrão aqui, ele é como um padrão bastante bearish também, só mostrar para vocês aqui no passado do Bitcoin, ó a gente teve também Uh, aqui aqui no caso a gente teve também bem parecido ó né, pessoal tava então, vou botar aqui um replay para mostrar para vocês ó, até aqui mais ou menos a gente teve esse, esse padrão aqui do uh, do rising wedge formando aqui ó pessoal tá então a gente tem, tinha tinha formando isso aqui ó basicamente isso que a gente tinha né então seria isso aqui o padrão se eu não me engano era isso padrão eu não tô acompanhando, não me, lembro, não me lembro muito bem, tinha um padrãozinho aqui de Rising Wedge, tá? Eu, até, eu acho que não lembro no gráfico do logaritmo, mas tinha esse padrãozinho aqui formando, tá bom? E a gente tinha o volume também decaindo aqui, tá? Então isso é importante ficar atento aqui. O que aconteceu depois aqui é o volume decaindo, com esse padrão aqui bearish a gente viu, o Bitcoin então aqui acabando, né? Acabando rompendo para baixo aqui do padrão, tá? Então fique atentos aí para esse, esse é um cenário possível para o Bitcoin. Vai depender aqui, ó, exatamente o que aconteceu a gente Teve a confirmação do volume, tá? Então para shortar o Bitcoin eu esperaria, eu esperaria uma confirmação desse volume aqui para a gente começar a avaliar shortar o Bitcoin. A gente poderia buscar os níveis que eu mostrei para vocês aí um pouco mais cedo. Tá bom pessoal? Então Basicamente, o que eu tenho para vocês aí no vídeo de hoje é isso, tá? Então, deixa o like para apoiar o canal, se inscreva, ative todas as notificações. Eu vou deixar aqui em cima, então, o um vídeo como você usar o terminal da TANI e como operar também na Prime XBT que está dando cupom aí de 50% de bônus aí de depósito. Então, a gente se vê aí muito em breve. Um abraço!